Opa, opa, opa. Ah, mas se você quiser a gente já pega ele já ó. Seguinte. Aquela estratégia, hein? Grudou, quebrou a perna, quebrou a perna a gente pega. Grudou na bundinha. Não, não pra não levar o chutinho dele. Chutinho pega, hein. Pode soltar quem? Vai morrer. E aí? O que domina aqui, como a gente vai ver? Não, não sei. Olha o seguinte. Vê, quem, quem, vê quem, vai dar, quem vai dar moleza pra gente que a gente pega. Vamos, vamos dar uma acertada, vamos dar uma acertada. Ah, zo. Um Ele tá saindo. Vem é para cima, calma, fica de olho nesse brancão aqui, ó. Opa! Que isso? Aconteceu? Ah, tá aqui, ó. Não, achei que o outro. Aqui, aqui, ó, vem aqui. Vamos ah, ver. Vamos vou ficar perto, vamos ficar perto. Ah, é, mano, eu vou ver se mora periginho. Se é, bem começa o C, eu vou atrás. Chute, então, o chutinho dele Será que machuca muito? Ah, não sei O cara sei, tá cercando é. a gente, filho O cara tá cercando a gente, ó Vou já ficar meio... Quebrou? Pode ir Boa morde, morde. Boa, morde, morde. Boa. Morde. Boa. Morde. Deu muito dano? Deu? Ah, Deu até lá um Errei a mordida nele. O cara quer, quer pegar o um C. Tá às vezes pra cá, ó. Tá vezes pra cá. Não gosta muito de stamina, não. Ai, eu. Quebrou, quebrou, quebrou. Grudou em mim, grudou em mim, grudou em mim. Pera aí, pera aí. em reto, em reto. Ajuda, ajuda, ajuda, ajuda. Tá é uma dois, deixa, deixa, deixa. Gruda, oh, gruda, boa. Boa! Esse aqui, ó, o cinzinho, é o cinzinha, é o cinzinho é que a gente vai pegar. Ó o olha o Dorot, Matou! Boa! Da hora, da hora Mas acho que ele vai cair uma briga também Será? Vamos cobrar, vamos cobrar Acho que não Será que ele vai cair? Não, não tem... vai ter que achar. Tô, tô a fim de arrumar Sim, briga hoje, deixa eu arrumar uma briga Achei ele bem Espera vou deitar um pouquinho aqui, ó Vi, a gente fez certinho, quebrou a perna desse aqui, ó Já era, é, fi Já é, era filho, eu ele, de, ele deitou Não, ali, é, ele deitou ali É, a hora que você falou, eu já, tipo assim, só esperei o bote pra mim o mais rápido Não, possível Não, mas você né, foi esperto, fi, ainda bem função. que você ajudou, você ajudou ele se arregaçou com, com o douradinho ali. Ok, vamos logo ameaçar ele. Forgadão filho. Deixa que no X1 eu pego ele. O cara não é ah, folgado? Agora vai ser folgado agora. Caramba, Giga Giga. Giga! Giga, Giga! Giga, Giga, fi! Reala, reala, reala que o Giga vai vir mordido pegar a gente, ó! Vai, Giga, é Giga! É Giga, oh, par! Ele cai, tá? não, pode não, se ele quiser ameaçar a gente, ele ameaça, mas vamos ver! Sim, mas se vai querer lutar? Vamos lutar, né? Vamos, vamos lutar, vamos lutar! Vamos recuperar um! Reala, reala no um posto, ele vai vir, ele vai vir! Eu não posso. Já, um pouquinho, ó. Consegui dar grô, consegui dar grô. Dá da grô, dá grô. Sim, cerca, cerca. Cerca. Calma. Grudou, grudou na bunda dele ou não? Tô... É, não, grudou, ele não vai grudar. Mordi, ele não me mordeu, não. Aí, já que a perna. Ó, tomei sangramento, tô telado. Boa, já quebrou uma perninha dele, Fê, agora é nóis. Só administra, só administra. Nossa, telado quanto? Telado também. Pelado também. Nossa, mas vamos morrer. Um sangramentinho bom aqui, hein? Vem pra cima, vem pra cima, gruda nele, gruda nele, eu vou morrer, mano Ah, tela já. pior o sangramento que ele dá, mano O sangramento dele é forte Vou dar quatro, vou dar quatro, vou dar 4, vou morrer Acho que né? eu pego, vou, vou colar, vou colar eu mesmo com o Rex, eu não sei se o Rex recupera estamina Reala um pouquinho Reala um pouquinho, não, reala um pouquinho, reala um pouquinho Rala um pouquinho que a gente pega ele. Fica folgado, cara. Vou ver meu sangramento. Vem pra cima dele, vem pra cima, eu vou morrer, eu vou morrer. Vem pra cima dele. Aí eu sei ele agora, mano. Eu não tenho full, né? Uhul! 4, moleque. Ela quatro do quatro. Vamos morrer. Você tá doido, moleque? Isso aqui não tem como não, mano. Rapaziada, servidorzinho novo, cola, hein? PVP tá rolando solto.